Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos é, exemplificar o, o ciclo da refatoração através de um exemplo que apresenta é, cinco tipos de mau cheiro. É, é uma maneira de vocês é, verificarem como o ciclo funciona com, com mais do que um tipo de, de mau cheiro. Normalmente nos exemplos que se encontra por aí, é, em geral é um mau cheiro que, que apenas vai ser tratado e uma, uma técnica de refatoração a, a, apropriada para tratar esse mau cheiro. Aqui nós vamos então, mostrar um exemplo que é simples, com poucos comandos, mas que vai ter cinco tipos de mau cheiros. É, uma coisa que precisa ficar bem clara para vocês é que nessa, nós vamos dividir essa apresentação em três partes. Essa primeira parte é sobre preparação a segunda parte nós vamos tratar até o segundo mau cheiro e a terceira parte nós vamos tratar do mau cheiro 3 ao quinto mau cheiro. Existe um material escrito que acompanha essa sequência de aulas, tá certo? que vai explicar em mais detalhes em relação ao que eu apresento aqui. Voltamos então ao nosso espetáculo, né? tá certo? vamos começar com a aula que hoje eu quero ter uma interação muito grande com vocês. Eu vou estar sempre fazendo uma pergunta, porque nessa primeira parte, que é de preparação, é para entender esse código que nós vamos trabalhar, que nós vamos refatorar, e entender os problemas que ele tem, problemas de falta de clareza, dificuldade de, de compreensão. Cada um vai ter o seu nível de, de, de dificuldade, está certo? É por isso que as, cada pessoa vai ter se sentir de uma forma essa experiência. O que nós vamos querer aqui fazer é, é sob o meu comando, né, tá certo? Eu vou pedir para vocês pararem o vídeo e responderem uma, uma ou duas perguntas é, sobre o código que vocês estão olhando. O código vai ser sempre o mesmo, mas ele vai ter algumas coisas que vão melhorando ao longo do tempo né? tá certo que podem ajudar a entender melhor o, o, o que o código está expressando que é isso no final que a gente quer né expressar a intenção daquele daquele código da melhor maneira possível tá certo então é, Eis aí o código né? tá certo A pergunta é qual é o desconto se o cliente já foi subsidiado tá certo? Então nós temos aí uma classe cliente com algumas com um construtor, que algumas variáveis de instância que vão ser é, é, passados valores através do construtor, e tem um método, né, tá certo? que é o calculate discount. E eu estou perguntando para vocês, pararem o vídeo agora e me dizer em relação aos cinco valores que estão ali, em especial os quatro primeiros, né, tá certo? Qual é o valor do desconto olhando o código do Calculate Discount? Parando agora, espero que vocês fiquem em torno de 30 segundos para examinar o código e me dar uma resposta em cada uma das perguntas de agora e seguinte. Estou aqui de volta. Como não tem o código, né? fica difícil responder, né? tá certo? Não tem o código. Pô, professor, que pergunta difícil. Mas essa pergunta pode se tornar difícil mesmo que tenha, tenhamos o código. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, uh, vamos examinar agora o, o código de, de, de, desse método, tá certo? E a pergunta é a mesma. Tá aqui o código. Qual que é o desconto se o cliente já é subsidiado? Quer dizer, qual é o valor do desconto que vai voltar? Então entre A, B, C e D, tá certo? Qual é o valor? Vocês então tem 30 segundos valendo parar o vídeo. Estamos de volta. Não foi fácil, né? Provavelmente muitos de vocês eh, tiveram dificuldades. Por quê? O código não, não é um código claro, tá certo? Então, vamos ajudar vocês é, colocando é, alguma informação adicional, tá certo? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, acabei de colocar uma, uma, um slide em que eu estou colocando é, um conjunto de comentários, né, tá certo? Colocando um conjunto de comentários para ajudar vocês a responderem, tá certo? Então, vocês têm agora 30 segundos para responder qual que é o desconto se o cliente já é subsidiado. Parando agora o vídeo, 30 segundos. E aí, como é que foi agora tendo os comentários? Obviamente, para muitas pessoas, mesmo os comentários Uh, estando aí com o objetivo de ajudar, uh, na verdade esse aí não está ajudando em nada. Por que, que não está ajudando em nada? Porque o comentário você pode colocar errado, você, o próprio programador pode não entender e foi o que eu fiz aí. Eu me enganei. Ops, tinha algo errado, estava invertido lá os comentários. Se aconteceu isso, dificilmente vocês vão chegar na resposta certa. Então, nós não podemos confiar nos comentários. Na verdade, os comentários, no nosso caso, é, nós só vamos colocar comentários que respondam perguntas do tipo o okay que ou porquê. E ainda assim, muitos que respondem perguntas o okay que e porquê vão ser eliminados por causa das técnicas de refatoração que nós vamos usar, tá certo? Então, agora, é, vocês estão vendo aí de novo. A pergunta qual é a mesma, né? qual é o desconto se o cliente já é subsidiado? Agora os comentários estão todos certos, tá certo? Então, parando o vídeo mais 30 segundos. Continua não sendo muito fácil, né? Tá certo? Então o que, que eu vou fazer? Vou fazer um, um. colocar um comentário a mais if then, tá certo? Eu vou fazer isso, vou colocar um comentário a mais no IFDEM, tá certo? Coloquei lá um comentário no If Not sub, tá certo? E vamos lá, valendo de novo, qual é o desconto se o cliente já, já foi subsidiado. 30 segundos, parando o vídeo agora. Continua não sendo muito fácil. Esse código é curto, então talvez você encontre o else é, mais facilmente, mas se o um código fosse maior e o else estivesse mais longe, já começar, a ficar difícil, né, tá certo? A outra coisa que dificulta isso também é porque nós estamos trabalhando com um, uma variável booleana negativa, né, eu estou negando. O, o cérebro humano não funciona bem com, com negativas, ele, ele se perde um pouco, tá certo? É, vocês vejam que ali nós temos três variáveis com negativas e tem uma que está muito complicada porque ela é negativa do negativo né é, é o not not é, f time né ali um f para full time né tá certo se eu tô trabalhando com part time na, na no comentário deve ser full time tá certo então uh, o que eu queria mostrar para vocês é que se o código não está claro se eu não expressei a, a, a minha intenção né, nos nomes das variáveis, inclusive, poderia ser até no nome do próprio método ou da classe, tá certo? Fica muito difícil compreender as coisas. Nós vamos mostrar algumas refatorações que vão começar tratando dessa parte da, dessa expressão da intenção, tá certo? E outras que vão... Uh, complementar e no final eu quero ter um código mais claro, em que de bate pronto você olha e sabe responder qualquer uma das possíveis perguntas, eu só fiz um tipo de pergunta, e ali eu tinha quatro possibilidades de, de perguntas, mas o código tem que estar tão claro que quando eu fizer a pergunta ela é rapidamente respondida, questão de, de um segundo. Meio segundo, provavelmente, se nós chegarmos num código de qualidade. Obrigado, até a próxima aula.